Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de escorpião. Então vamos lá, vamos saber aqui como está o momento de escorpião nesse ano de 2023 e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Fracasso. Vamos complementar com esse outro tarô. E continuando... E escorpião, o sentimento de fracasso vem quando você acha que não fez o que deveria ter feito. E aí vem outro sentimento e depois outro, virando uma bola de neve de muita cobrança e culpa. E a carta da estrela é uma carta otimista, porque... Por mais que você tenha contribuído com tal falha, nem tudo depende de você. Se você analisar bem, vai ver que realmente as coisas não acontecem só por sua ação. Há potencial para um novo começo, seja algo que você queira ou algo inesperado. É momento para se sentir inspirado, recebendo ideias novas e sendo um filtro do que te faz bem daquilo que não te agrega, gerando um peso grande na sua vida, te sobrecarregando e abaixando a sua vibração. É o momento de soltar essas emoções, situações, pessoas. E se sentir merecedor e parte desse oceano. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Força. Há situações que necessitam de um empenho maior. Coloque energia, força e empenho para se direcionar à finalização desejada. Tenha força de sair dessa situação de fracasso. Certo? Gratidão.